em que eu queria que vocês me respondessem a duas perguntas. A primeira delas é a mais fácil, que é quem provavelmente subiu esse vídeo para o YouTube? O Sérgio passou esse vídeo para vocês, não. não? Tá. A gente trabalhou juntos justamente durante mais de sete anos, então os casos que a gente pesquisou são parecidos. É, quem provavelmente subiu esse vídeo bem curtinho no YouTube é a primeira pergunta. E a segunda delas o que é mais difícil é que música vocês conseguem escutar no fundo desse vídeo. Então eu vou pedir para ele abaixar, para a gente fazer essa pirotecnia rapidamente. E em seguida eu vou tentar justificar por que eu estou passando esse vídeo bizarro para vocês. eu estou passando esse vídeo para vocês. O que está acontecendo nesse vídeo? Um menininho fofo, né, brincando, dançando. Vocês conseguem responder as duas perguntas que eu fiz? A primeira delas, pelo menos, talvez a gente consiga. né? Quem seria razoável... Vocês já responderam de cara, né? Quem seria razoável a gente imaginar que subiu esse vídeo para o YouTube? A mãe, com que finalidade? Explorar economicamente esse vídeo? Para quê? Para mostrar para os amigos, para os familiares, sem tudo de lucro, sem tudo de exploração econômica. E vocês têm razão. Quem subiu esse vídeo foi a mamãe Stephanie Haines e aquele é o filho dela, o pequeno Holden com aquela carinha de criminoso. E a segunda pergunta: Que música vocês escutam ao fundo desse vídeo? Muito difícil de identificar. É um grande ruído, não é isso? Talvez se muito a gente consegue identificar o gênero, um gênero de rock, por conta de uma distorção que tem talvez uma guitarra elétrica, né? E é só. Por que que eu estou mostrando esse vídeo para vocês? Porque o barulho que vocês escutaram no fundo desse vídeo, que só tem 30 segundos, é de uma música protegida por direitos autorais. Esse vídeo, ele tem mais de um milhão de visualizações, porque em todo vídeo no YouTube onde tem um gatinho ou um bebê fofo, viraliza. E como esse vídeo viralizou, ele despertou a atenção justamente do titular dos direitos autorais dessa música. A música é a música Let's Go Crazy. Esse foi um caso que aconteceu nos Estados Unidos, que ficou conhecido como o caso Let's Go Crazy, de autoria do finado Prince. E morreu, veio a falecer recentemente. E os direitos patrimoniais, que foi citado anteriormente, é, sobre essa música, não estão com o Prince, não estão com os herdeiros do Prince, né? está com a Universal, que resolveu, tomou conhecimento desse vídeo que viralizou e resolveu notificar a mamãe Stephanie Lenz, dizendo que para ela manter o vídeo no YouTube, ela deveria pagar a bagatela de 150 mil dólares. Pergunto a vocês, a Universal, ela está no direito dela de cobrar isso? Essa é uma pergunta complexa. Ela é atual titular dos direitos patrimoniais. Se eu sou autor de um livro e alguém quer traduzir para o italiano, tem um valor máximo que eu posso cobrar? Por um contrato de tradução de licença? A lei define um teto? A lei não define. Em princípio, o autor, ou se ele tiver transferido o titular, pode cobrar, em princípio, o que ele bem entender. E a Universal resolveu cobrar 150 mil dólares para a mamãe Stephanie Langs deixar esse vídeo no ar, com esse ruído que vocês escutaram. O caso concreto foi com base nesse vídeo. E aí, o que vocês acham desse caso? Um absurdo. A primeira palavra que vem à mente quando eu faço essa pergunta é é um absurdo. E a mamãe também não ficou nada contente com isso, resolveu processar de volta universal nos Estados Unidos. E ganhou. Ganhou por abuso de poder da titular dos direitos autorais. E eu trago esse caso porque ele é uma mudança. Ela é uma ruptura, uma quebra de paradigma, porque na tradição norte-americana de copyright, geralmente o titular ele ganha esse tipo de causa. E nesse, causa, nesse caso específico, ganhou o interesse da coletividade, da mãe fazendo um uso justo sobre um vídeo que impactava na exploração normal, econômica, da música Let's Go Crazy. Quem quisesse escutar essa música iria assistir esse vídeo? Não iria. Então, não impactou em nada o universal, então foi considerado um uso justo e foi abuso de poder. Bom, isso quer dizer que o ramo do direito autoral, no Brasil principalmente, ele está passando por uma crise de eficácia. O caso que eu mostrei é um uso corriqueiro, quantas mães não fazem o mesmo, que é considerado pela sociedade como um uso legítimo, razoável, mas que pela regulação legislativa do direito autoral, seria uma violação com um, um ilícito civil e criminal, inclusive. Muita gente não sabe, mas violação de direito autoral é crime, inclusive. Então, a gente tem esse verdadeiro abismo entre os usos que a sociedade considera legítimos e o que a lei diz que, que pode ou não ser feito. Como regra geral, se a obra está com prazo de proteção vigente, eu tenho certeza que o Sérgio Branco falou exaustivamente com vocês sobre isso, a regra é geral é, o uso da obra depende de autorização prévia do titular dos direitos autorais, se não estiver em domínio público. E o principal artigo que fala sobre que usos necessitam dessa autorização é o artigo 29 da lei. O Sérgio trouxe esse artigo para vocês. Pois é, que tem essa espécie de transtorno obsessivo compulsivo para mostrar para vocês que, Pensem no uso, no uso, vocês vão precisar de autorização prévia expressa. É por isso que ele é completamente exemplificativo. Ele fala, depende de autorização prévia expressa, é, a utilização da obra por quaisquer modalidades, tais como, e lá no inciso 10 de novo, quaisquer outras modalidades. É completamente exemplificativo e vago. Então pense no uso, se não tiver em domínio público, a regra é, você vai precisar de autorização prévia expressa. E aí, cita alguns dos específicos. Tradução é um deles, adaptação, arranjo musical, reprodução parcial ou integral. Então, Dona Flor e seus dois maridos do Jorge Amado. Uma obra autoral, protegida, foi traduzida para o inglês e para o italiano. Para fazer essa tradução, precisa de uma autorização do autor do titular? Precisa. Hoje em dia. Na internet, é muito comum quem trabalha com conteúdo autoral alheio jogar no Google Imagens para ter acesso a uma foto. Então, esse foi um caso concreto em que eu trabalhei como representante dos direitos autorais do fotógrafo Walter Firmo. Já ouviram falar? Pois é, que tem aquela foto do Pixinguinha com saxofone na cadeira de balanço. Eu sou advogado do Walter Firmo e, recentemente, aconteceu o seguinte caso. Aniversário do Bob Marley. A pessoa joga o nome do Bob Marley ou Chico Buarque no Google Imagens. Primeira imagem que aparece é essa fotografia aqui, que é uma fotografia de autoria do fotógrafo Walter Firmo. Então você tem a excelente ideia de pegar essa foto, reproduzir em camisetas e começar a vender, <risos> sem autorização. Inclusive com modelos de regata que ninguém usa mais. Esse aqui eu não sei o que esse modelo está fazendo aqui, mas até isso está sendo comercializado. Pode fazer isso sem pedir autorização? Não pode. Esse é um dos problemas que a gente tem na era virtual, onde o acesso é facilitado, as pessoas não sabem se está protegido ou se não está e também o problema da dificuldade de achar o titular. Às vezes tem uma, tem uma obra, uma pintura ou qualquer reprodução que não tem o nome do autor. Como que você consegue encontrar a pessoa para pedir uma autorização? Então todos esses são problemas que a gente vê hoje em dia. Junto à Biblioteca Nacional, eu participei de dois projetos. A gente, vários exemplos né, com a Biblioteca Nacional. Participei de dois projetos. Como representante dos direitos autorais do escritor Nelson Werneck Sodré. Você conhece? Escreveu a história da imprensa no Brasil, etc. Um dos projetos foi de digitalização de todo o acervo do Nelson Werneck Sodré, colocando à disposição, online, no site da biblioteca, todas as obras do Nelson. Para fazer uma digitalização, precisa ter autorização do autor ou do titular? É uma reprodução, na íntegra, inclusive, das obras. Então, ok, então eu fui à Biblioteca Nacional numa reunião com o um acervo geral e nessa reunião eu falei, bom, vou redigir uma licença autorizando vocês a fazerem o processo de digitalização. Está correto esse posicionamento? Preciso fazer um termo autorizando para dar segurança? Sim. A resposta que eu tive nessa reunião foi, doutor, não se preocupe, todos os direitos patrimoniais do Nelson Renek Sodré estão com a Biblioteca Nacional. Eu arregalei um olho deste tamanho, me virei para a filha do Nelson e perguntei se alguma vez eles tinham cedido os direitos patrimoniais. A resposta que eu tive foi que não. Era a primeira vez que se reuniam com a biblioteca. Eu, então voltei, com meu olho arregalado, para a diretoria do ACEV e perguntei de onde eles tinham tirado aquilo. Vocês não imaginam qual foi a resposta. A resposta foi a seguinte. Por isso que eu gosto de trazer esse caso. Doutor, nós somos atuais titulares porque o Nelson Berkson e Antes de falecer, doou à Biblioteca Nacional todos os exemplares físicos da biblioteca particular dele. Qual foi o equívoco aqui? Confundiu a propriedade física, material, com a propriedade intelectual sobre essas obras. O fato de eu doar uma obra a você, ou alienar, vender de qualquer forma, não significa que eu esteja te transformando num novo titular. Se o lançamento de livro é ser assim, uma festa, né? Todo mundo que compra o meu livro vira titular. Então, muitos problemas que a gente vê hoje na prática são problemas de fundamentos dos direitos autorais. Então, por isso que é interessante colocar isso para vocês. A única segurança maior que se tem na utilização das obras é quando elas já estão em domínio público. A regra geral que o Sérgio Branco trouxe para vocês é o prazo é muito extenso. O prazo no Brasil de proteção é de 70 anos, contados do falecimento. E esse, a partir de quando, faz toda a diferença. Isso vem da Convenção de Berna, que diz que tem que proteger por um mínimo de 50 anos, contados da morte. Então, o estándar de proteção já é altíssimo. O Brasil adotou prazos de 70, os Estados Unidos é maior ainda, no México de 100 anos e por aí vai. E tem os prazos especiais, para obras anônimas e pseudônimas, e o prazo de obra audiovisual e fotográfica, que não conta do falecimento, conta da divulgação, que o Sérgio trouxe. E muito pouca gente sabe disso. Tem muitas obras fotográficas que já estão em domínio público, mas que as pessoas não sabem porque contam do falecimento. Então, todos esses autores aqui têm suas obras em domínio público. E é por isso que essas obras são amplamente adaptadas e transformadas, porque não precisa pedir nenhuma autorização, não precisa pagar nada para fazer uso sobre essas obras. Mas existe a obrigação de sempre citar o nome do autor da obra originária. Então o Leonardo da Vinci vai ser para toda a eternidade o autor da Mona Lisa. E apesar da Mona Lisa já estar em domínio público, que uso vocês podem fazer da Mona Lisa? Amplos, né? É o regime de amplas liberdades que a gente tem. Então eu posso fazer qualquer obra derivada, do dali, caricatura, e por aí vai. Mas sempre tenho que citar o nome do Leonardo da Vinci como autor da obra originária, porque esse é um direito moral de autor, que não se esgota como os direitos patrimoniais. E falando em domínio público, eu não sei se o Sérgio fez esse merchandising, mas se ele não fez, eu faço questão de fazer. Por que fez? Que excelente, né? então um merchandising, merchandising dobro. Esse, esse livro é fruto da tese de doutorado do Sérgio, e o Sérgio foi muito coerente porque uma das coisas que ele defendeu no, na tese dele foi do próprio autor colocar antecipadamente a sua obra já em domínio público. O prazo no Brasil é extenso demais, não necessariamente isso me atende como criador. E eu quero dar segurança à sociedade de que ela pode fazer uso da minha obra sem ser processada. Não é esse um dos maiores riscos que a gente tem hoje, quando mexe com o direito autoral, risco de ser processado. Então o Sérgio construiu isso na teoria e já colocou o livro dele editado pelo Menhunes em domínio público super louvável, não é? e foi o primeiro a fazer isso e eu falei que eu tinha participado de dois projetos junto à Biblioteca Nacional o primeiro foi de digitalização de todo o acervo o segundo foi esse depois que o Sérgio construiu essa teoria da possibilidade de antecipar os efeitos de do domínio público eu coloquei as obras do Nelson Menech sobre é também em domínio público, numa parceria com a Biblioteca Nacional. Então, a sociedade tem mais tranquilidade para usar essas obras, inclusive para reproduzir na íntegra, com exceção de duas que estavam em contratos vigentes com editoras. Agora, enquanto a sociedade tem mais tranquilidade para utilizar a obra autoral alheia, quando elas já estão em domínio público, caso é extenso demais, o próprio legislador tentou criar um mecanismo para balancear os interesses dos autores, dos criadores, com os interesses da sociedade, enquanto a obra não estiver em domínio público. Que é o regime das chamadas exceções e limitações aos direitos de autor, que vão dos artigos 46 a 48 da Lei 9.610/98. Principal artigo, artigo 46 da lei. A ideia é que as exceções sirvam como as únicas válvulas de escape que a sociedade tem para saber que podem fazer uso de uma obra autoral alheia sem ser processados. Se ela ainda não estiver em domínio público. Está em domínio público, está ok. Mas que uso a sociedade pode fazer então com tranquilidade? Por exemplo, tem uma exceção para cópia privada que diz o seguinte, a reprodução, não constitui ofensa aos direitos autorais, a reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista, desde que feita por este, sem tudo de lucro. Alguém que sabe definir o que são pequenos trechos? De um livro de 300 páginas, quanto que eu posso reproduzir que se encaixe tranquilamente nessa expressão esotérico ou metafísica de pequenos trechos. 30 páginas se encaixa? Pode ser? Pode ser? 40. Pode ser. Pode ser? E 70? Aí não? Vai ser muito difícil eu conseguir um consenso, porque tem gente que acha que 5 páginas no livro de 300 não configura pequeno trecho. E depende de que páginas são essas, talvez seja a parte mais substancial do trabalho. Então isso depende muito. Agora, talvez se eu colocar a hipótese de uma página de um livro de 300, eu consigo um consenso. Pensando de forma razoável, vocês não concordam? Só que essa mesma exceção de cópia privada se aplica a qualquer obra autoral. Se aplica, por exemplo, a um haikai, poeminha japonês. Que é uma obra protegida como uma obra autônoma. O quanto eu posso copiar, então, para fins privados, de um haikai? Alguém que consegue definir? Se eu sou um professor de literatura e quero passar isso para os alunos, quanto que eu posso copiar de um haikai? De um poema visual. De um poema visual. Duas palavras? Isso vale para música também. Se eu compro um CD. Na loja americana do Coldplay e quero escutar não só em casa no meu DVD, eu quero escutar no trajeto pro trabalho. O que, que eu tenho que fazer? Eu não tem mais discípulo. Era uma maravilha, né? quando que me chegou MP3 anti choque, mas ninguém tem mais discípulo. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar o formato para MP3. Isso é uma reprodução, é uma cópia essa mudança de formato. E aí a pessoa vai dizer, não, mas então não copia o álbum inteiro, copia uma música, isso resolve? Não. não. Cada faixa é uma obra autoral protegida na íntegra. Então, quanto eu posso copiar de uma faixa musical? Eu vou para a academia para o trabalho só com um refrão, né? pá porque fez, porque fez, porque fez, acabou. Se muito, eu vou com isso. Então, vocês percebem o abismo que a gente tem? É, dos usos que a sociedade considera como usos legítimos, razoáveis. E o que a lei diz que pode ou não ser feito, que nesse caso da música, não é nada razoável, porque eu deveria ter o meu direito de consumidor de transformar o formato, já que eu paguei por aquele CD. Eu já tenho retorno financeiro ao criador, ao produtor fonográfico. No entanto, na prática, a gente vê problemas como esse também. Na contracapa dos livros está escrito, proibida a reprodução, mesmo parcial e por qualquer processo, sem autorização expressa do autor e dos editores. Isso aqui é lícito. É legal? Não, Não é por quê? Exatamente. É contra a limitação de direitos autorais. E isso aqui pode... É super comum, né? Vocês sabem disso. Isso aqui pode ser colocado por má-fé, ou por desconhecimento. Vamos imaginar que seja por desconhecimento. Algumas pessoas acham que isso não tem efeito nenhum na prática, porque as pessoas copiam de qualquer jeito. Mas tem. Tem bibliotecas dentro de universidades, no Rio de Janeiro, que tem um sistema de legendas. Os livros levam uma bolinha vermelhinha, amarelinha ou verdinha. E eu fui fazer uma reunião com essas bibliotecas para saber como funcionavam essas legendas. Bolinha verdinha significa que o livro está em domínio público, os alunos podem copiar na íntegra. Bolinha amarela, só pequenos trechos, porque ali permite isso, não está no domínio público. E a bolinha vermelha, você não pode copiar nenhuma página de um livro de 300, dentro daquele exemplo hipotético que eu dei para vocês. Com base em que vocês acham que as bibliotecas fazem isso? Colocam o sistema de legendas. É isso aí. A resposta que eu tive foi, eu tenho uma equipe, sempre que chega um livro novo, a equipe abre, se tiver escrito isso aqui na contracapa, o livro recebe uma bolinha vermelha, os alunos estão proibidos de tirar a reprodução de uma página internamente ou externamente. E olha o quanto isso é nocivo para o acesso à informação, acesso à cultura, a gente está falando de bibliotecas dentro de universidades. Então isso é muito problemático, isso aqui é completamente ilegal, porque não atenta a essa exceção e imitação de direito de autor. Um outro exemplo. Outro exemplo que vale para museus, bibliotecas, livros raros. Tem um livro que não dá para se encontrar, não dá para comprar um novo, livro raro ou esgotado. Pode reproduzir na íntegra? Para fins de conservação? Pode com base em quê? Não é para ter lucro, é para usar. Mas, para a gente saber se algo está violando ou não o direito autoral, a gente tem que ir para as exceções e limitações. Alguma exceção aqui permite reprodução para fins museológicos de conservação? Não permite. Em tese, existe é uma insegurança jurídica tremenda, mesmo para um fim nobre como conservação e fim museológico. Na reforma da Lei de Direitos Autorais, a gente tentou incluir isso, mas ainda está correndo esse processo. Pela lei atual, isso seria, sim, uma violação. Apesar de ser algo inconstitucional. A gente pode fazer uma leitura constitucional sobre esse uso, mas a, pela lei, letra fria da lei, seria uma violação. Um outro exemplo. Eu trabalhei junto com o Sérgio Branco, no caso do documentário A Terezinha, Teresinha, foi um caso interessante. O diretor, Nelson Ronyer, quis produzir esse documentário que girou em torno do programa de auditório de Chacrinha. E muitos artistas se lançaram no programa de auditório. Então, ele pensou pequenos trechos desse programa com músicas do Neymato 10 segundos do Neymato Grosso, cantando uma música dele de 5 minutos, 15 minutos do Milton, Milton Nascimento, e por aí vai. Só dando um exemplo para vocês. Tem uma exceção específica na lei que permite que eu use pequenos trechos de uma obra protegida para a criação de uma obra nova. Desde que não seja o objetivo principal da obra nova, não prejudique a exploração econômica, por aí vai. Vocês acham que para fingir a produção de um documentário de uma pessoa pública, histórica, no Brasil. Então tem, tem uma importância social. 10 segundos de uma música de cinco minutos se enquadra com um pequeno trecho? Razoavelmente, pensando, acho que sim. O Nelson Reunef, ele tinha uma verba para a produção desse documentário. Então ele acionou os titulares, mas ele acabou sendo processado de volta. Recebeu enxurradas de notificações dizendo isso não é exceção e limitação de direito autoral, isso é violação. E para reproduzir esses 10 segundos desse titular, você tem que pagar 30 mil desse, 50 mil daquele, por aí vai. Seria completamente inviável a produção desse audiovisual se ele tivesse que pagar pelo uso de todas essas obras. Ele então ajuizou uma ação declaratória, para que o juiz reconhecesse que o caso dele se enquadrava como exceção. Foi correta a atitude dele? Sim. Primeira instância, ele perdeu. Qual foi o argumento da juíza? Um dos principais. O Sérgio, já o Sérgio falou desse cara. Ah, eu pedi para vocês me alertarem. Exatamente. Então, assim, tinha intuito de lucro. Então, esse é o um problema, porque a exceção ela não diz isso. Se o legislador quisesse colocar vedado de lucro, ele teria colocado, porque ele colocou isso para a cópia privada. Então, para vocês verem o desconhecimento dessa matéria, não só com instituições que gerenciam direitos autorais, como os exemplos que eu coloquei, mas também no judiciário brasileiro. Então, o direito autoral ele cumpre uma dupla funcionalidade. De um lado, a chamada função promocional, que é o direito do criador tem um retorno, inclusive, financeiro por aquela criação, e essa função sempre foi muito bem protegida e tutelada ao longo da regulação autoral do mundo. Mas, de outro lado, a gente tem a função social, que atende justamente aos interesses da coletividade. E essa função social está em desequilíbrio com a função promocional. Então, como que a gente consegue equilibrar isso? Solucionando esse abismo que a gente tem a gente tem soluções legais e sociais. Como uma forma de solução legal, a gente tem a própria reforma da legislação autoral. Se o Sérgio, se eu, todos nós estamos colocando que a lei está defasada, não atende ao fim nobre de conservação museológica, tudo bem, a gente atualiza a legislação autoral. Super fácil esse processo, né? Eu e o Sérgio trabalhamos no marco civil da internet desde 2009, um anteprojeto maravilhoso. Chega ao Congresso Nacional, o texto completamente retalhado por forças de lobby. Você sabe como o texto entra, não sabe como o texto sai. Então, é um projeto muito complexo e demorado. E essa matéria aqui tem urgência, porque a revolução tecnológica veio para ficar permite novos usos, a sociedade demanda novos usos, mas que pela lei, que é uma lá de 98, os usos são criminalizados. Então isso tem que ser revisto a curto prazo. E a curto prazo, a gente tem a possibilidade da interpretação constitucional. Caso uma biblioteca seja processada por digitalizar um livro que está sendo comido por traças ou a biblioteca pegou fogo, o juiz do caso concreto pode dizer que aquele uso foi um uso legítimo do ponto de vista constitucional. Porque o direito autoral, ele é um dos direitos fundamentais protegidos na Constituição. Assim como a liberdade de expressão, acesso à cultura, acesso à informação, patrimônio cultural, todos esses direitos fundamentais estão protegidos no mesmo patamar hierárquico. E o direito autoral, às vezes, é visto como tanto acima desses direitos. Então, o juiz, no caso concreto, pode reequilibrar isso. Mas, como eu falei, por isso que eu trago o caso da Lolo Terezinha, às vezes, o judiciário tem um desconhecimento dessa matéria que impede esse reequilíbrio no caso concreto. Ponderação de princípios, essa informação. No meio de toda essa problemática, onde a sociedade quer buscar legitimidade para os usos, os criadores querem ter mais visibilidade usando a esfera conectada, virtual, a própria sociedade vem com soluções criativas. Uma delas é a licença Creative Commons, que está dentro das chamadas licenças públicas gerais. O que, que significa isso? Creative Commons ele permite que o um criador Diga de uma só vez a toda a sociedade que usos ele permite que sejam feitos a partir da sua obra, gerando mais segurança jurídica para quem quer usar a obra dele, sem risco de ser processado. Isso é contra os direitos autorais? Não. Não. É minha propriedade. Eu faço o que eu quiser. Eu posso vender, eu posso emprestar, tacar fogo, eu posso abrir mão de alguns direitos patrimoniais meus. Regra geral do meu direito civil. Como funciona? Eu, como criador, eu posso entrar no site do Creative Commons, clicar em publicar, publicar um trabalho. Então, eu vou responder a uma enquete super simples. Por exemplo, você permite transformações do seu trabalho? E o criador responde, sim ou não. Você permite que seja feito uso comercial do seu trabalho? Sim ou não? Com base nas respostas que você dá para essa enquete, o próprio site gera uma licença. Essa aqui é a licença mais permissiva que a gente tem, que é chamada licença MAI ou atribuição. Quem trabalha com é, é, direito autoral, com conteúdo autoral a lei, já conhece esse tipo de licença. Então, essa aqui é a mais permissiva. É, o próprio site gera também um código, para quem quer colocar em rodapés de páginas online, por aí vai. E tem essa chamada licença para lei que diz de forma muito simples o que você, como usuário de obra alheia, pode fazer. Então, essa é a licença-atribuição 3.0 do Brasil, você tem liberdade de compartilhar, copiar, distribuir e transmitir a obra, remixar, criar obras derivadas, fazer uso comercial da obra. Bem ampla, né? Tá claro isso para todo mundo? Bem claro, né? Não é um texto jurídico, naquele juristiquês fechado, né? hermético. Sobre as seguintes condições, a atribuição, você deve acreditar a obra na forma especificada pelo autor. Sempre tem que citar o nome do autor da obra, por isso que eu dei o um exemplo do Leonardo da Vinci. Esse é um direito moral que não se esgota. E o próprio autor não pode abrir mão. Né? Vamos deixar em paralelo aí o problema dos ghostwriters no Brasil, que teve um julgado recente com doce veneno do escorpião. Então, o que o Creative Commons pretende com isso? Ampliar o acervo cultural, científico e tecnológico. E um usuário ele pode encontrar obras em Creative Commons na própria plataforma, no site, dizendo se ele quer buscar vídeos, fotografias, textos. E se não quiser ir no site do Creative Commons, plataformas como Google Imagens, YouTube, permite que você, na busca avançada, selecione que tipos de obra e que tipo de uso. Que tipos de usos você quer fazer a partir daquelas obras? Quero, fazer, quero uma obra fotográfica com fins comerciais E o site vai gerar só aqueles conteúdos Isso dá uma segurança, uma tranquilidade na alma tremenda né? Porque eu sei que não vou ser processado por aquilo Vários artistas usam Creative Commons Vocês conhecem Arctic Monkeys? Foi uma das primeiras bandas a usarem esse tipo de licenciamento livre o Arctic Monkeys resolveu colocar o álbum para download gratuito na internet. As gravadoras tiraram com isso, né? Acharam que ia ser um fracasso quando o álbum entrasse nas lojas. O que vocês acham que aconteceu? Foi um fracasso ou foi um sucesso? Foi um sucesso. Depois de ter colocado para download gratuito, no primeiro dia, o álbum vendeu 120 mil cópias. Foi a maior vendagem de um álbum na história da Inglaterra. Então, o que aconteceu nesse caso? Em vez de ser um fracasso, deu mais visibilidade. As pessoas atestaram a qualidade daquele CD e resolveram comprar para amigos familiares. Por aí vai. Então, Benegão também sempre usou muito licença Creative Lucas Santana, Mojo, Gilberto Gil, só das músicas ruins. Por quê? Por quê? Só das... Ele adora Creative por ele com certeza colocaria todas porque a titularidade está com as gravadoras. Vários sites usam licenças Creative Commons, Wikipedia, Google, Flickr. Em 2014, eram mais de 882 milhões de obras com licenciamento Creative Commons. Em 2015, aumentou vertiginosamente, mais de um bilhão de obras. Isso é só para vocês terem uma ideia como está é, como isso no mundo. América Latina com 10%, América do Norte com 37%. Esse aqui é um quadrinho muito simples, que é interessante vocês terem em mente para escolher o tipo de licença, né? ou para escolher a obra que vocês querem usar. Por isso que eu falei que a atribuição é a licença mais porque, permissiva, porque permite uso comercial, uso não comercial, permite que sejam feitas adaptações, e aí tem todas as outras. Atribuição não comercial, atribuição e compartilhamento pela mesma licença. Atribuição, mas que não permite obras derivadas. Atribuição não comercial e compartilhamento pela mesma licença. E atribuição não comercial e que não permite obras derivadas também. Então esse quadrinho, se vocês quiserem, eu deixo à disposição de vocês também. Essas licenças, elas ficam nessa proporção hoje no mundo. A licença by alike que é o compartilhamento pela mesma licença, representa a maior fatia, 37%. essa aqui são os tipos de obras que são licenciadas. são então, imagens, fotos, é, textos, são as obras mais licenciadas com licenças livres. Só para vocês terem um panorama geral. E esses aqui são os sites que usam. Então, Flickr tem 356 milhões de fotos. Quem trabalha com imagens, o é uma excelente plataforma para achar obras em Creative Commons, YouTube com 3 milhões de vídeos, Wikipedia com mais de 35 milhões de artigos. Recentemente, em 2011, a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo teve a iniciativa louvável de licenciar materiais didáticos em licença livre, permitindo que escolas no interior do Brasil, que não tinham tantos recursos para a produção de material didático, usassem os mesmos materiais, adaptassem para as realidades locais... Poxa, um fim super nobre. Né? Isso vai dentro da esteira dos de recursos educacionais abertos. A gente tem alguns projetos de lei no Brasil incentivando entidades, órgãos públicos, a licenciar materiais com licença livre, permitindo novos usos, adaptações a partir desses trabalhos. Então para finalizar, já que o tempo é curto, né? é, isso atende a essa dupla funcionalidade que eu trouxe para vocês. De um lado, a tutela dos interesses dos autores. Então, o Arctic Bank's inclusive, teve interesse, como criador, de licenciar de forma mais livre as obras deles e os interesses da coletividade. E a gente tenta buscar, então, um equilíbrio entre essas duas funções, entre a função social e a função promocional e os exemplos que eu dei foram de soluções legais com a reforma legislativa e a ponderação de princípios, no caso concreto, pelo Judiciário, e, no meio disso tudo, a possibilidade dos próprios criadores licenciarem obras em Creative Commons. Ou, Creative Commons não é a única possibilidade, pode, inclusive, antecipar os efeitos do domínio público, que é o que o Sérgio defendeu, que eu participei também junto à Biblioteca Nacional. Termino aqui minha fala, deixo meu e-mail, se vocês tiverem qualquer dúvida, fico feliz, vai ser uma honra poder responder vocês, porque sei que existe muita carência com relação a esse tema. Obrigado.